Olá pessoal, hoje eu quero agradecer aos colegas e amigos professores de Santo Paulo Souza, pois estamos finalizando uma segunda capacitação, agora é 2021, com MicroPython e ESP32. Este ano colocamos o título Introdução a MicroPython com ESP32. E a participação, colegas e amigos, foi muito importante, foi muito preciosa. Também queremos agradecer ao professor Tiago Souza, coordenador de projetos CETEC Capacitações. Agradecemos pela oportunidade de criar esta segunda edição de MicroPython, utilizando o SP32. Portanto, pessoal, eu agradeço a todos. A colaboração foi importante. Olha só, criamos aqui uma sessão MicroPython utilizando o IDE VS Code. Isso daqui foi um pedido aqui do nosso colega, amigo, professor Bruno Medina, tá? E aí acabamos aí desenvolvendo um tópico novo, um novo vídeo a respeito desse plugin em que nós utilizamos ele para programar o ESP32, através do Visual Studio Code. Temos também aqui a dúvida do professor Alessandro. Professor Alessandro, que gostaria aí também de saber como reverter e utilizar a ideia Arduino, e nós implantamos o firmware do MicroPython, e apagamos, né? ele queria saber se era possível reconfigurar novamente para usar em linguagem C. Sim, nós criamos um novo vídeo e é possível reconfigurar para usar na linguagem C, usar a IDE Arduino. Okay? Aqui nós não utilizamos a IDE Arduino nessa capacitação, utilizamos ferramentas indicadas para Michael Python. Não, nós não temos nada na IDE Arduino para usar com o Michael Python. São duas linguagens diferentes. Uma linguagem compilada e a outra interpretada. Tá ok? Agradeço muito ao pessoal que aí participou do fórum. Nós conversamos a respeito das versões. Nós também atualizamos aqui no nosso fórum a atualização da documentação do Michael Python. Ocorreu no dia 7 de maio, quando nós estávamos iniciando a nossa capacitação. Ocorreu uma atualização da documentação, isso é muito legal para ver que MicroPython não parou, é um projeto que praticamente está no seu início, isso daqui é coisa nova pessoal, e está ganhando muito campo, vai ser muito interessante aplicar isso com os nossos alunos. Nós temos também o nosso fórum dúvidas gerais, né? Nós conversamos muito sobre sensores, sobre código, chave de API. Houve uma mudança também na chave, aí o professor Edson também ajudou. Eu tive um vídeo, criamos um vídeo para complementar a informação que a chave mudou de local, tá ok? Bom, pessoal, então no final... Nós temos então a entrega de projetos, nós tivemos uma atividade final aí bacana, cheio de projetos, ideias aí, ó, controle de luminosidade de LED, automação residencial, NeoRing, app Android, atividade com relógio digital, sincronizado com servidor NTP, DHT via web, controle de LED para smartphone via Bluetooth, portão automatizado, notas musicais com buzzer, monitoramento de localização GPS, usando até LoRa. Bom pessoal, medição de carga, controle de relé, portão eletrônico, sensor de temperatura, luminosidade, semáforo e aí por diante. Tivemos muitos projetos. Bom pessoal, eu não quero tomar mais tempo, agradeço muito e espero que vocês consigam aplicar com os alunos. O SP32 está ficando até mais barato que o Arduino Uno legítimo. Eu andei comprando uma nova placa do SP32 e uma do Arduino. Eu acabei pagando até mais caro a placa do Arduino. Agora estou elaborando a capacitação de, do simulador Pybird, a simulação do Pybird online. Isso facilita muito alunos que não têm nenhum modo numa placa. É um simulador muito simples de usar, muito fácil, a capacitação vai ser muito tranquila, porque ele não é um, um, um simulador com muitos recursos, mas é dedicado, essa capacitação é dedicada para auxiliar alunos que só têm o um celular e com limitação de internet. Tá ok? Conseguimos validar aulas é, de experimentais de laboratório simulado através desse simulador. Em nome do professor Tiago, coordenador das capacitações, quero agradecer a todos pela participação, colaboração, contribuição e que isso possa acrescentar sempre novos conhecimentos a nós, professores, e que possamos repassar esse conhecimento aos alunos. Temos que desenvolver tecnologia em nosso Brasil. Até mais, pessoal. Um grande abraço.